You already know who it is Prendando Studios, nigga Não sei se eu aceito ou nego Tudo o que eu estou a sentir Às vezes eu finjo, não me entrego Tentando não me ver. não sei da verdade Eu cansei Cansei da verdade Ei. Eu canso. Eu cansei mas a vida enche a verdade de conceito e ela fica mais pesada Me sinto neutro numa realidade incubada E não tem como não te imaginei. indecente Se eu tenho um coração maluco e hum, uma mente tarada Acabou-se o tempo já na areia, na ampulheta Mas isso aqui não é problema quando eu tenho a capaça do cara Coragem levado, mas o medo me empurra no abismo Onde eu ouço vozes a dizer que eu vou quebrar a cara Eu faço cenas no filme onde eu sou figurante Se me procuras, vou com mato e num lugar distante Meus pensamentos deixam confuso, meus sentimentos Off, babe Cansei de fugir Cansei da verdade E de me mentir Agora eu só posso Deixar isso fluir oh, oh, oh. Não sei se me entrego ou não. Não sei se eu aceito ou nego Tudo que eu estou a sentir Às vezes eu finjo Não me entrego Tentando não me ver. da verdade Eu sei da verdade e eu cansai. Eu sou o tu do e o minha baby me chama de tarivente. Vem, curta essa série. Nós dois a verem, mistura de pelo e vem, che, nós dois é um rito. bem baby não ri, que eu chamo de mentir. E vem, che, teus olhos é um vício. <risos> é sobre ti, Não sei se eu e tu eu nego. Tudo que eu estou a sentir. Às vezes eu finjo, não me entrego. Tentando, não manco. Cansei da verdade. Eu cansei. Cansei da verdade. Eu cansei. tua a música? Cansei, eu tomei e Jerry, eu quero. Oh, Howie, não vou te mentir, você canta muito.